Fazer com que aqueles que estão lá atrás também possam nos ouvir. Então, boa noite a todos mais uma vez. Meu nome é Miriam. Hoje eu sou encarregada da prevenção da noite de hoje. Que é neste momento que nós temos de contato com o ensinamento do Evangelho de Jesus. Então, nós vamos, além de saudar todos vocês que estão aqui conosco. Nós temos também a nossa transmissão que está sendo feita que está sendo feita pelas redes sociais nós saudamos todos esses nossos também participantes dessa noite né? então antes do início da nossa intervenção vamos procurar fechar os nossos olhos suavemente nos tranquilizando respirando profundamente abrindo assim todas essas energias que aqui se fazem presentes que foram cuidadosamente depositadas aqui para nos receber, para nos refazer. E neste momento nós vamos elevando o nosso pensamento, o nosso sentimento, ao nosso anjo de guarda, ao nosso companheiro de todos os momentos, de todas as horas. Vamos carinhosamente também nos envolvendo com a Mãe de Jesus, Maria de Nazaré vamos sentindo ela bem próxima de nós vamos pedir que ela possa nos envolver com seu manto azul de paz de esperança de amor possa nos colocar em seus braços amorosos acalentando assim os nossos sentimentos depositando em nós tudo que nós estejamos mais necessitando neste momento com essa doçura de mãe com esse amor incondicional nós só temos a agradecer assim mais tranquilos e mais serenos nós vamos nos aproximando de Jesus o nosso Irmão maior Mais uma vez Ele endereça a cada um de nós O seu olhar meio Fraterno Nos envolve E vamos aproveitando este momento Para agradecer a ele Pela sua passagem Aqui neste planeta Vamos agradecendo Pelos seus ensinamentos Vamos agradecendo pelos seus exemplos, pelo seu evangelho de luz, o roteiro seguro, para que nós possamos trilhar a nossa jornada enquanto espíritos aqui encarnados. E assim, mais tranquilos, mais serenos, nós vamos indo nessa caravana cada vez mais numerosa, em direção a Deus, o nosso Pai, aquele que nos criou a sua imagem e semelhança. E como forma de agradecer a presente oportunidade que nos concede da vida, nós dizemos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,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 Nós acabamos de proferir a prece do Pai Nosso E o tema da nossa prevenção da noite de hoje É exatamente uma frase que está lá no Pai Nosso Que às vezes, quando nós proferimos Às vezes comendo, às vezes não analisando a frase Nós não percebemos a sua magnitude E o Pai Nosso é um roteiro muito seguro se nós nos, a, nos ater em cada frase que às vezes pronunciamos sem perceber Nós vamos falar sobre as tentações do mundo Aquela frase que nós acabamos de, de pronunciar quando fizemos a oração do Pai Nosso Então, costumeiramente, é, antes de nós falarmos sobre o tema da noite é importante que nós saibamos que todos os temas nós vamos encontrar de uma forma mais profunda, aqui nós vamos abordar alguns tópicos só. Na realidade, hoje vamos falar só de, do item 3 e do item 5 do Evangelho Segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 18. Normalmente, no nosso dia a dia, nós imaginamos assim, que as tentações são algumas, algumas personalidades, vamos dizer... Algumas coisas que ficam assim, bem pertinho de nós Do nosso lado direito, do nosso lado esquerdo Como se fosse assim é, Fossem alguém do nosso lado que fala assim, Fala não, fala sim, nos induz Normalmente nós acreditamos, né? Que tem um anjinho bom que fala uma coisa boa Tem um outro não tão bonzinho que fala alguma coisa que às vezes nós enveredamos também. Então, se fosse fácil assim, né? se nós imaginássemos que simplesmente assim nós veríamos as tentações desta forma, nós é, nos perderíamos. Porque na realidade não é bem assim que acontece. Parece muito simples, né? Alguém nos induzindo ao bem e alguém nos induzindo ao mal. Então, sabiamente, Chico Xavier, quando nós nos recordamos dele, quando lemos as obras dele, é, às vezes a gente acha ele um pouquinho sério, mas ele tinha uma forma muito divertida de falar coisas sérias. E nós pegamos um dancinho numa fala dele que diz assim, Chico Xavier, de uma maneira divertida, refere-se à tentação dizendo, que a tentação é estarmos correndo de um cachorro muito grande Com uma vontade imensa de ser alcançado Porque a tentação é um componente muito forte do nosso desejo A tentação, a, a, a gente às vezes acredita Que nós precisamos ficar livre das tentações que chegam até nós porque nós não temos o livre-arbítrio porque nós não temos a tendência, a inclinação para aceitar as tentações que nos chegam nós acreditamos inclusive que simplesmente alguma coisa errada está acontecendo conosco e que nós não temos nada a ver com isso quando na realidade as tentações chegam até nós como se fosse, assim, um exercício mesmo, para nos testar. A tentação, ela chega até nós, se nós analisarmos bem, de maneira que ela chega, de que forma ela, entre aspas, nos induz, nós vamos perceber que é exatamente aquilo que nós recebemos o convite para que tenhamos condições de exercitar o que o nosso o nosso livre-arbítrio, a nossa tendência ou não em aceitar aquele algo que está sendo colocado para nós. Nós podemos dizer de imenso, é, um número muito grande de tentações que nos ocorrem no nosso dia a dia. Nós podemos estar falando da gula, nós podemos estar falando da avareza, nós podemos estar falando do sexo desregado nós podemos estar falando de imensas tendências que nós temos os vícios, né? por exemplo, o fumo, a bebida agora uma coisa que precisa ficar bem claro para nós nós somos, querendo ou não, dentro de nós existe algo que se chama todas as leis divinas nós temos dentro de nós todas as leis que, nós, é, que são necessárias para que nós consigamos fazer a diferenciação daquilo que, não, que é o correto daquilo que não é correto para nós querendo que ou não estar dentro de nós só que às vezes nós não nos damos conta disso e muitas vezes nós achamos que essas tendências que nós temos para determinadas situações que nos chegam e nós simplesmente nos envolvemos com elas de tal forma que não percebemos que são tentações que nos chegam para que nós possamos utilizar tudo aquilo que fará bem para nós de alguma forma separar as coisas então mais para frente é, então o que nós podemos entender que as leis divinas elas estão impressas na nossa consciência e Deus nos deu livre escolha justamente para desenvolvermos em nós e por nós o discernimento entre o que é correto e o que não é correto nós somos os artífices do nosso destino, então esses convites que nos chegam, que às vezes nos levam ao desequilíbrio, ao mal-estar, a doenças, a situações que, que provocam é, um desalinho em nós, um desequilíbrio em nós, são exatamente situações para que nós consigamos olhar de uma forma diferente. Por que estamos recebendo esse convite Para sermos maledicentes? Por que estamos recebendo esse convite eh, Utilizando-nos da gula Da avareza? Se nós, eventualmente Já tivermos trabalhado isso tudo O que vai acontecer? O convite chega E não vai se instalar em nós Porque essa tendência Não vários faz parte porque nós estamos aqui para aprender, a nos tornarmos melhores. Nós estamos aqui para crescermos moralmente e espiritualmente. Então, nesse exercício de crescermos, nesse exercício em busca da nossa evolução, os convites chegam e nós temos de discernir qual é, o convite que chega e o que ele vai ocasionar para nós é que nós achamos também que as tentações estão do lado de fora de nós nós achamos que e esquecemos né, na realidade que elas estão dentro de nós elas se afloram no momento que o convite chega no momento em que as oportunidades elas chegam Para nos desvalar Para um caminho Que necessariamente não é um caminho bom Então Por que, dessa, é, por que Passarmos por essas situações Se nós podemos Analisá-las E buscar nessas situações O que é De melhor que ela tem Para trazer para nós Aquelas pessoas Por exemplo que, que já foram envolvidas com qualquer tipo de risco trabalharam nisso tudo hoje possivelmente essas pessoas quando recebem um convite não vão se sentir abaladas por quê? já trabalharam nisso tudo já lutaram contra isso tudo e, e isso, esse trabalho, esse esforço, essa dedicação fez com que essa determinada pessoa se tornasse mais forte, mais confiante e encarar é, esse novo convite que chega de uma outra forma então é como se passasse batido essa situação porque não interessa mais para ela então hoje nós estamos falando dessas tentações do nosso dia a dia da rua, da cabeça, do sexo desligado e tantas outras. Só que também existem tentações é, inovadoras que nós não percebemos. Nós sabemos que hoje, infelizmente, a mídia de uma forma geral, o celular, nós sabemos que tudo isso as redes sociais nos trouxeram a globalização nos trouxeram muitas coisas boas com certeza trouxeram só que infelizmente quando nós usamos quando nós nos utilizamos de um determinado remédio em exagero o que, que acontece com esse remédio? ele não é mais um remédio ele passa a ser um veneno porque nós estamos errando na dose então as redes sociais, com certeza, elas vieram para trazer uma inovação Para este momento que nós vivemos aqui neste planeta Mas desde que elas sejam usadas de maneira correta Desde que as redes sociais sirvam sim para unir as pessoas O que nós vemos hoje? Quando nós pensamos na família que não deu para colocar aqui. Ó. A chamada é, da previsão de hoje era é exatamente um sofá, várias pessoas, familiares, sentados nesse sofá e tinha até um pãozinho do lado. Todos estavam assim: ó, um virado para cá, um outro mais para cá, o um outro de costa para o outro. Todo mundo ali, ó, no celular, buscando informação, trocando informação, é, usando. Todo aquele conjunto, todo aquele aparato, sem se preocupar uns com, os, uns com os outros. Porque, na realidade, toda essa inovação se faz necessária, nós sabemos disso. Se faz tão necessária para unir as pessoas, não para separar as famílias. Então, esse olho no olho, o estar presente ouvindo o outro. Trocando informações, observando atentamente, ouvindo, calando, né? tudo isso está sendo deixado de lado. Então, as famílias hoje, até para falar de aniversário, até para se cumprimentar, é tudo pelo WhatsApp. Então, está se perdendo muitas coisas. E nesse perder, como é que, como é que nós, que nós estamos perdendo o vínculo entre nós mesmos então são outras tentações inovadas necessárias necessária a mídia necessária isso tudo tu, toda, toda essa tecnologia ela se faz necessária mas saibamos utilizá-la da melhor maneira possível em benefício de nós mesmos Em benefício daqueles que estão ao nosso redor Mas aonde entra então No Evangelho de Jesus Aonde entra então as tentações então, No capítulo No capítulo 18 No capítulo 18 No item 3 É falado assim esse capítulo chama-se, muitos são os chamados e poucos os escolhidos, a porta estreita. O item 3 fala assim, Pois a porta da perdição não é larga e o caminho a ela, a ela conduz é espaçoso. E há muitos que por ela entram, como é pequena a porta da vida. Como o caminho em busca da nossa luz, da nossa evolução espiritual A porta estreita, ela é um privilégio Ela é um privilégio quando nós percebemos Que quando nós vemos essa pequena, essa pequena passagem aqui do Evangelho de Mateus Nós percebemos o quanto é difícil adentrar essa porta porque nós temos que deixar de lado muitas coisas Trabalhar todos os nossos sentimentos Porque à medida que ela é estreita Nós precisamos deixar de lado as tentações Aquelas coisas que não, não nos trazem o nosso crescimento espiritual Ah, é um privilégio? É um privilégio entrar nessa porta? Não é privilégio. Porque Deus em nenhum momento diz que Ele concede privilégios a quem quer que seja. O que Ele concede a cada um de nós é a oportunidade do nosso esforço, do nosso empenho, da nossa dedicação em nos tornarmos pessoas melhores. Então, esta porta estreita é um exemplo que nós, querendo ou não, um dia nós vamos ser. Porque se nós estamos buscando a nossa evolução, o nosso crescimento espiritual, moral, com certeza nós vamos transpor essa porta. Só que a porta mais larga é aquela porta que nos facilita tudo, é aquela porta ampla que se estende para, para as nossas tendências, que, que abre, que estancar os nossos vícios Que estancar a nossa forma de utilizar as ferramentas que nós já recebemos Como nós falamos O item 3 dessa passagem do Evangelho fala sobre a porta estreita O item 5 fala assim A porta da perdição é larga porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A porta da salvação é estreita porque o homem que deseja transpô deve fazer grandes esforços para vencer suas más tendências e poucos se submetem a isso. É a constatação do ensinamento moral. Esse é o estado atual atual da humanidade terrena, e a terra é um mundo de provas e expiações, onde o mal ainda predomina, quando a humanidade terrena evoluir, moral e intelectualmente, transformará a terra em um mundo de regeneração e o caminho do bem será o mais frequentado. Nós fizemos uma anotação, eu gostaria de ler, em relação... A esse tema também. A porta larga é entrada na ilusão e a saída para o reajuste. A porta estreita é saída pelo erro e entrada da renovação. Tudo isso aqui é um pedacinho bem curtinho que está no livro da verdade, com um, um o Espírito da Verdade, na mensagem número 14. Muralha do Tempo, de Francisco Franco Xavier e Valdo Vieira. Bom, nós estamos falando o tempo inteiro, né? Das tentações, da porta larga, da porta estreita. Mas Deus é tão bom para conosco que Ele nos coloca alguns escudos, algumas defesas que nós podemos utilizar para que, de fato, nós consigamos vencer aquelas nossas más tendências. E quais seriam esses escudos? A prece é, uma de, é um deles. Quando nós levamos o nosso pensamento a Deus, quando nós nos lembramos do Pai Nosso, que Ele fala assim, que nos livre das tentações, será que nós vamos pedir a Deus que Ele nos livre das tentações? Hum. Qual seria o escudo que nós vamos utilizar quando nós proferimos a, a prece do Pai Nosso? Não queremos livre das tentações, queremos ver força, nos ver equilíbrio, nos inspire através dos benfeitores espirituais, através do nosso anjo de guarda, para que nós possamos vencer todas as batalhas. Porque na, na realidade, como nós falamos lá no início da nossa conversa, as tentações elas estão aqui ao nosso redor, As tendências que nós temos com relação a elas... São nossas. Elas estão dentro de nós, elas não estão fora de nós. Então, o que nós precisamos nos lembrar que a prece é uma sustentação. E que nesse momento que às vezes nós estejamos passando, sendo testados, tentados, eu ligo essa palavra tentados, não, não, não sei o que eu Desculpa. <risos> É, que nós estamos de fato sendo testados é o momento de nós fecharmos os nossos olhos, de lembrar do nosso, do nosso anjo de guarda de levar o nosso pensamento a Deus para que nós tenhamos força sim para resistir para lutar contra essas imperfeições que ainda carregamos agora lembrando também e nós sempre ouvimos isso que Jesus falava orar e vigiar na realidade nós devemos fazer um curso, vigiar e orar nos vigiar, vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos olhares e orar para que todo esse vigiar se transforme no melhor para nós Para encerrar a nossa previsão, eu vou ler, eu achei muito bonito. Desculpa. Recordemos o barco e as ondas necessárias à navegação. Sem as ondas, o barco jamais chegaria ao porto. Com o impulso delas, ele avança. As ondas o impulsionam e, às vezes, tentam submergir. Mas o navegador hábil sabe que é preciso vará-las sem permitir que entrem na. Cruzaremos o mar agitado dos chamamentos menos felizes, sem nos deixar afundar nas ondas deprimentes que tentam nos fazer sossobrar. -so Fazendo pequenos esforços, deixaremos de tomar os a felicidade suprema que todos nós almejamos. Então que Deus possa nos abençoar, continuar nos abençoando como sempre faz. Que nós possamos acreditar acima de tudo. Que essa ligação é, que às vezes a gente acha tão difícil de fazer com os perfeitores espirituais, de se fazer com Deus... Ele está muito próximo de nós Precisamos dar o primeiro passo Precisamos confiar naquele que nos criou E que neste momento Nós possamos fechar mais uma vez os nossos olhos suavemente Deixar fluir do nosso coração O melhor que nós tivermos Permitindo assim que essas energias, que esses sentimentos bons, como um coração pulsante de amor, possa assim, chegar a todos os lugares onde houver mais necessidade nesse momento. Que essas energias envolvam todo o nosso planeta. Que essas energias se juntem a tantas outras nesse momento. E possa assim, envolver todos os nossos irmãos... Que estejam precisando dessas energias sanitárias que essas energias invadam todos os lados do nosso planeta que possa chegar ao nosso lar, possa adentrar pela porta principal da nossa casa iluminando todos os cômodos iluminando as pessoas que lá deixamos para que estarmos. que essas energias também possam iluminar, chegar a todos os nomes que se encontram nas caixinhas de vibração, aquelas pessoas, aquelas pessoas que neste momento sabemos que estão precisando, que passam pelo nosso pensamento e que estão precisando dessas vibrações. E que essas energias também nos envolvam, fazendo com que nós nos sintamos fortes, corajosos, confiantes, no melhor ser. Que assim seja. Graças a Deus.